Bom, eu, a primeira vez que eu que eu naveguei, na internet mesmo, eu sei que foi em uh, 93, 94. Eu até uh, utilizava uma coisa uma coisa chamada Minitel antes, que era de origem francesa, uh, e, que, e pronto, era uma coisa horrível, mas na altura pensava-se que era era o futuro. Uh, mas a primeira vez que eu naveguei foi pelos anos 93, 94, por isso contas coisas como mais esotérica ou uh, mailtelepak.pt ou netpack, tive um dos primeiros netpacks também depois tive um dos primeiros SAPA ADSL, que ainda me deu algumas piadas, mas, mas pronto, foi, foi isso foi. <tossos>